Dia 4 de maio, dia internacional de Star Wars. E a Worldview resolveu colocar um equipamento em ação. Para isso, levamos conosco duas câmeras, uma para fotografar e a outra para registrar. E é claro, levamos também o equipamento hoje mais pedido pelos fotógrafos. Um sabre de luz, quero dizer... Bastão de LED RGB Acompanhe agora a nossa aventura estelar Obrigado e siga as nossas redes sociais @lojaworldview Que a força esteja com você